Thank <laughs> you. Olá a todas, sejam bem-vindas em mais um programa do ADEC TV, no nosso quadro, o Entre Elas, um quadro feito especialmente para nós, mulheres, e que a paz do Senhor esteja sobre a vida de todas vocês. E hoje, aqui no Entre Elas, nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema, e ele é assim, Quem sou eu? Qual é a minha identidade? E antes da gente entrar no tema, apresentar nossas convidadas, eu vou ler para vocês três versículos que está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, os versículos 4, 5 e 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Desde quando nós nascemos, né, a gente possui um registro civil, né, que vai falar o seu nome, a sua filiação, a sua naturalidade, a sua nacionalidade, ela vai, vai comprovar a sua existência como cidadão, te identificando. E a partir desse registro, a gente vai conseguir conviver né, e fazer as coisas em sociedade. Você vai poder viajar, você vai né, se matricular nas escolas, você vai começar a adquirir sua identidade. É a partir desse registro, desde o seu nascimento. Só que, e agora? E quando nós nascemos novamente? Quando há um novo nascimento em Cristo? Em Cristo Jesus? E nós somos reconhecidas nesse novo nascimento como filhas pelo nosso Pai. E aí? É uma alegria incomparável, não é, meninas? Quando a gente é reconhecida. Mas, com o tempo, infelizmente, algumas pessoas... Mas hoje especificamente nós vamos tratar esse assunto, lógico, né? Para mulheres. Algumas mulheres se esquecem dessa identidade de Cristo, né? A identidade delas em Cristo Jesus. E nós vamos falar um pouquinho disso. Como, é, como se perde essa identidade, como se busca essa identidade é, e por que é tão importante ter a nossa identidade firmada nele, no nosso Senhor Jesus Cristo. E você, perdeu a sua identidade? Se sim, não se preocupe, que as nossas convidadas vão falar um pouquinho sobre isso e vão nos orientar dentro da palavra do Senhor. E agora eu quero apresentá-las para vocês. Hoje nós estamos aqui e vocês já devem até ter visto elas por aqui já em alguns dos nossos quadros com a Helena Rodrigues. Seja bem-vinda, Helena. A Helena é membro da Assembleia de Deus, aqui do Tempo Central, em Caratinga. Ela é quase já uma teóloga, falta quase. pouquinho. Ela tem um trabalho há muitos anos, uma liderança, um trabalho só voltado para mulheres, que é o Rosas de Saron, e é professora da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui também, no Tempo Central. E temos também a Pérsida, a festa também, seja bem-vinda, né Obrigada. Pesta Mais uma vez, sempre é um prazer. A festa, ela também é membro aqui da Assembleia de Deus, do Tempo Central. Ela é líder do Departamento Infantil, é uma das líderes do Ministério de Casais aqui. A Pérsida é psicóloga, trabalha também aqui na Assembleia. Nesse, né festa. Nesse ofício aí. Nesse <risos> ofício também. E... Hoje nós vamos debater um pouquinho esse tema, né, meninas? Identidade. Mas a nossa identidade, que às vezes fica perdida aí. Algumas mulheres se perdem, né, no meio do caminho, ou algumas ainda nem descobriram essa identidade. Pra começar, né, eu tenho que virar aqui pra pegar as perguntas. <risos> da... <risos> é A primeira pergunta. Eu vou fazer para as duas, aí vocês podem decidir quem vai responder primeiro. Como ter uma identidade sólida? Sólida. Quem eu sou? Pode falar, é Fique à vontade. Então, primeiro eu quero agradecer né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez com você, Carol, com todas as mulheres que estão nos assistindo, com a amada Pérsida. Obrigada. E falar sobre identidade, eu amo, porque eu acho muito necessário para a vida de todas as mulheres, todas, sem exceção, desde a mais jovem até a mais velha. Muitas realmente perdem isso, né? E para que a gente tenha uma identidade sólida, no meu ponto de vista, a gente precisa é, renovar a mente. É aquela questão de não nos conformar com o que o mundo impõe para a gente, mas renovar a nossa mente todos os dias. E onde a gente renova a nossa mente? Na palavra de Deus. É ela que renova a nossa mente e faz a gente pensar como Deus gostaria que a gente pensasse. E aí, assim, a gente consegue entender o que é uma identidade cristã. E não uma identidade baseada na cultura ou no mundo, né? No que as pessoas dizem ou falam. Mas a gente consegue ter uma identidade sólida quando a gente tem a mente firme no Senhor e na sua palavra. Pérsida. Obrigada, Carol, pelo convite. Um prazer, Helena. Primeira vez junto com você aqui. É. Né? Mas é um prazer estar aqui, meninas. É, é isso né? que a Helena colocou tão bem, Carol. Uma identidade sólida só em Cristo. Né? Ele é o caminho, ele é a fonte, ele é a estrutura. E ao longo da vida, essa identidade pode ser perdida por vários fatores. Ela pode ser destruída. Né? Mas em Cristo nós conseguimos essa identidade. Em Cristo, quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais a gente se conhece. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? Então, é, para nos conhecermos, nós precisamos nos aproximar mesmo. Ter essa renovação de mente, ter essa, essa busca pelo Senhor, para que a gente possa se conhecer. Para que a gente, até mesmo para que a gente tenha uma vida frutífera, uma vida que influencia, que faça a diferença. Você não fica estagnada ou parada no meio do caminho, você precisa desse conhecimento, dessa identidade. É. A busca dessa identidade tem, tem que ser assim: é encontrar a nossa identidade nele, né? Sim. Em Cristo. Em Cristo. E depois e reconhecer que somos filhas. Amadas. amadas do pai por meio dele Sim. é e... muito fácil Carol você na, na atualidade que a gente vive você perder essa identidade né? pelas mídias pelas influências pelo feminismo pelas ideologias né? você querer se achar no mundo, você querer se se posicionar não ficar à margem né, da vida, da sociedade, em tudo. então é muito fácil. Perder. Não é difícil você Nos perder ela, não. Os né, não, é. Helena, tem os julgamentos, os julgamentos que as pessoas pensam, falam sobre você. Sim. São então, várias, várias as situações que pode perder, fazer até mesmo fazer com que uma criança, um adolescente, nem consiga achar, achar essa identidade. A Helena, principalmente, ela tem uma convivência com mulheres muito assim, é. né, Helena? No trabalho que ela né, é. Que ela já tem, já atua. Então, assim, os relatos são muito grandes de mulheres que não têm essa identidade. não conseguiram E nem o encontrar. sofrimento também é muito grande para elas que não têm essa identidade. Porque elas ficam até indecisas, né? Não conseguem nem, não toma uma direção. A gente fica sem direção. Sim. Você acha que é isso, Helena? A gente se perde no meio do caminho. Não estou falando de perder, quando você nem acha sua identidade, você está ali totalmente perdida, você não chegou é, nem ao ela, meio do no caminho. No caso, a mulher que ela não tem uma identidade firmada, qualquer coisa para ela é comum. Então, tá se, bom. Ela, se ela for maltratada, é comum. Acostumei assim, sempre fizeram assim comigo. Por quê? Ela não sabe o valor dela. Uma pessoa sem identidade, ela não tem valor. Ela é mesma verdade. não consegue se dar valor. Então, a imagem que ela tem dela mesma, sua autoimagem é péssima. Sim. Então, tudo que fizerem com ela é normal, só que chega um ponto que a pessoa está tão vulnerável, tão, tão vazia de si que ela começa essa busca, essa procura, onde eu tô para onde eu vou, quem eu sou. E você acha que elas mesmas não conseguem enxergar que é essa falta de identidade? Não, não conseguem enxergar. Não. Uhum. Muitas mulheres elas não identificam isso justamente por causa de ter crescido né? desde a infância, sendo tratadas assim ou famílias que não se importam com essa questão, uhum. então para elas isso é tão natural que elas demoram a chegar num ponto, a entender que elas precisam buscar isso de volta porque elas têm a identidade desde o ventre, porque o Senhor formou no ventre. Então a identidade elas têm, só não encontraram ainda. Então vai chegar um tempo na vida da mulher em que ela vai se sentir vazia e vai querer buscar. Ela mesma. Antes mesmo do ventre, né? o Senhor já, já, já nos conhecia. Sim, nós já éramos plano dele, de né? ele, mas né? eu falo porque para gente, ser humano, a vida né, começa no ventre. Então a gente começa a pensar nisso no ventre. É, mas, mas eu estou falando assim, antes, gerar, antes mesmo, para ver a nossa, nossa nos importância né, no coração do Senhor. Já, né? era, já éramos é, plano dele, Deus. Deus né? Eu acredito, Carol, que essa busca ela só vai ser sanada a partir do momento que ela conhecer a Cristo. Enquanto ela não conhecer a Cristo, ela vai ficar batendo cabeça, vai ficar buscando aqui e ali, que... É, você vê assim, mulheres hoje deformadas fisicamente por tanta plástica, por tanta academia, por tantas coisas externas que não supre o interior. É porque é só o sol que supre o interior a gente sabe, né? Exatamente. Só existe uma coisa, né? Um, um ser, uma pessoa que pode suprir, Sim. que é Jesus. Não tem outra coisa, né? E elas ficam aí perdidas, Chica. vai para um lado, vai para outro e e sempre é, buscando assim combater aquilo que que, que falta dentro dela. E, muitas das vezes, essa má formação está lá na infância. Naquilo que uma mãe afirmou, ou um pai afirmou, você não vale nada, você é uma mulher qualquer, você é só mais uma, você é feia, você é, feio, você é burra, uhum. você não tem, é desprovida de inteligência. Então, assim, são muitas afirmações e isso vai refletindo muito na vida, vai ecoando dentro daquela pessoa, na vida adulta, e traz muita, traz muita angústia, muito sofrimento, e, e elas dor. ficam é, buscando isso. Eu eu entendo que, é até mesmo na igreja, não vou dizer só no mundo não, tem mulheres perdidas cristãs, muitas infelizmente. E não são poucas, né? É. A Helena tem é. uma vasta experiência <risos> eu nisso. Eu tenho, porque dentro do grupo nós temos um projeto chamado Vou e Mulher. VOE uhum. significa visualizar, orientar uhum. é, e vou visualizar, uhum. Orientar, orientar, uhum. É, e executar. O que é, que é isso? Primeiro, eu vou visualizar o que está fora do lugar na minha vida. Depois eu vou me orientar. O que, é que eu preciso fazer? E então eu vou começar a executar uma nova Ou vida. É colocar em prática. Por quê? Porque nesse projeto VOE... É, eu posso dizer para você que eu acredito que 90% das mulheres são evangélicas. Olha, é, olha a é, 90% a e todas têm problemas espirituais, problemas familiares, problemas com elas mesmo. Então, a gente percebe que elas estão perdidas até mesmo dentro da igreja. Sim. É o que a Pérsida acabou de falar, isso é muito real. E, e, e vocês conversando aí sobre esse tema, é, me veio uma pergunta aqui, né, minha, ou, talvez uma dúvida. É, uma, é, então, o propósito está muito ligado à nossa identidade. Às vezes a gente precisa primeiro achar o nosso propósito para depois afirmar essa identidade, ou primeiro a gente firma a nossa identidade para depois entender o propósito, que às vezes a gente, aquela busca né, por alguma coisa seja esse propósito. Então, na minha opinião, se a mulher não encontrar sua identidade, ela não vai viver um propósito. Não vai viver. Não vai viver, porque se ela não sabe quem ela é em Deus, como ela vai executar um propósito? um propósito? Então, ela precisa, primeiro, se encontrar em Deus, que a partir do momento que ela se encontra, tem esse novo nascimento e começa ali, então, a entender quem ela é. Vamos brincar que ela se torna super poderosa, <risos> né, Pesda? Superpoderosa poderosa em Deus. Empoderada. Né? Não, Empoderado nas suas de fraquezas, sua. Deus a faz forte. Então é, é super, é algo super assim, extraordinário que Deus faça para uma mulher quando ela entende a sua identidade. Ela mas, começa a viver propósitos sim. incríveis. Mas a busca pelo propósito pode fazer com que a gente ache a identidade. Acha então, a identidade, né? é, é o que a Helena falou, sem identidade vai ser difícil ela viver executar. o propósito. Entender mas é executar. Mas a busca por esse propósito pode ser um caminho também para ela encontrar a identidade. Aí que ela vai fluir. Ela vai no se processo. despertar para é, isso, né? Eu preciso despertar. me encontrar para desenvolver o meu projeto Sim, de vida, né? Porque às vezes as pessoas estão tão perdidas que elas não têm nenhum propósito, é. né? Então eu acho que não sei se está tudo relacionado, né? Vamos para a segunda pergunta. A gente né, acaba que a gente no né, primeiro dia. Não entendendo, um né? adianta um pouco. <risos> é, como podemos entender o delicado equilíbrio? Aí a Pérsia já até falou um pouquinho: entre a influência cultural e a autoridade bíblica quando se trata do nosso papel como mulheres. Você já é. até falou um pouquinho. É. É, é, isso é algo que a gente tem trabalhado muito. Principalmente na questão de do departamento de casais, isso é algo que traz muito prejuízo, porque muitas das vezes pela mídia bater sempre na mesma tecla parece assim que as mulheres sabem mais o conceito feminista, mas que ele vem velado, ele não vem no conceito feminista, uhum. né? E, e conhece menos do que a palavra de Deus diz. Então assim é muito comum. Você verem mulheres sofrendo desnecessariamente em casamento, relacionamento, como mãe, por causa de conceitos, por exemplo, é, mães e pais que criam filhas falando assim, você nunca vai ser dependente de homem. Eu vou te estudar, você vai ser uma mulher formada para você nunca depender de dinheiro do homem, do seu marido ou de seja lá quem for. E isso, muitas das vezes traz uma angústia na mulher hoje, porque a palavra de Deus não quer dizer que a mulher não possa trabalhar fora, mas Sim. existe um período na vida da mulher que é importante, seria importante ela abrir mão um pouco dessa carreira para estruturar sua família, não quer dizer que ela não vá trabalhar fora, né só que quando há essa necessidade, o que, que vai ecoar dentro dela que ela aprendeu a vida inteira? Aquilo que já foi, né? foi, foi, foi né? afirmado, repetido, repetido, repetido repetição na mente dela durante vários e vários, vários anos. anos. Então, assim, isso traz sofrimento, essas, isso é mínimo, isso é um exemplo mínimo. São muitos outros conceitos que vão sendo incutidos na mente da pessoa e que ela não vai confrontando isso com a palavra de Deus. Então ela vive mais, é a mesma pessoa dentro da igreja, ela vive mais os conceitos seculares do que a identidade cristã. E é aonde traz essa dificuldade de se conhecer e talvez até de tomar uma postura. Por quê? Para ela tomar uma postura e se posicionar, ela vai ter que ir contra aqueles conceitos que está internalizados há muito tempo. E aí ela vai pensar, vai valer a pena eu ir contra isso? E as pessoas, há um tempo atrás, uma... Uma jovem moça mãe casada de filha, ela falou assim, o meu maior minha maior dificuldade em mudar a minha vida foi a minha família. Eles me cobravam. Quando ela precisou fazer uma mudança que era importante no núcleo familiar uhum. dela, a maior cobrança veio da mãe e famílias próximas. Isso é verdade. E isso dificulta muito, né? A pessoa às vezes assim, eu vou enfrentar isso, eu vou encarar isso. Mas a gente eu <risos> vejo amigas minhas tendo essa dificuldade, querendo tomar outra posição, mas a gente sabe que a família com aquilo que foi, né que, ela vem, né, que ela traz desde a infância, a impede um pouquinho. Sim, tem muito peso, né, principalmente mãe, pai, uma irmã, uma tia, que e são tia. muito próximos, Calm. sem falar as amizades, né, você tá numa roda de amigos, você fala alguma coisa, todo mundo é. já dá aquele olhar, você pensa a si mesmo, você tem esse pensamento, Também. e aí, como é que você segura, você contesta aquilo ali, que, tipo, uma contra seis, sete numa roda de amigas? Por isso que né? essa identidade precisa estar muito firmada. É a questão de renovar a mente todo dia, é. para não deixar é. ninguém te bombardear, né, Pé? Nem mídia, nem amigas, nem família. É preciso estar muito sólida essa identidade. Porque aí você vai saber rebater de forma respeitosa e dentro, e dentro da, da, palavra. da palavra. Mas essa questão da palavra é que às vezes dificulta. Principalmente quando você está numa roda de amigos no mundo secular, cara porque eles é, não creem, eles né? Eles não creem. Crei. Aí é. você vai falar assim: você vai vir com essa besteira de Bíblia? Você vai vir com essa besteira de igreja? Né? Então, é o que a Helena é. falou. É a renovação de mente e muito bem firmada para que Elas não podem ter o conceito delas? Elas não podem ter a base delas? E brigam mas, por isso, e né, brigam. E nós é também nossa? podemos ter a nossa e podemos defender. Paulo fala sobre isso, que tá. nós devemos sempre levantar em defesa do Evangelho, que ele, Deus levantou ele, né? como em defesa do Evangelho, e nós hoje, em nossa geração, nós somos essas pessoas que o Senhor nos levantou em defesa do Evangelho, né? então, mas como vamos defender se não conhecer? É verdade, e daqui a pouquinho nós estaremos de volta.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 Voltamos, vamos continuar nosso bate-papo nesse assunto que é muito interessante e também um pouco polêmico, né, meninas? <risos> Agora eu vou fazer uma pergunta, Helena, depois se a Pérsida também quiser complementar, adicionar, né, a resposta da Helena. Helena, a gente vai entrar num assunto que também hoje em dia já é um pouquinho polêmico, mas nós temos que falar, né, nós não podemos nos omitir nunca. Com respeito e a gente pode falar de tudo, né? O feminismo impede uma, impede uma visão sobre a nossa identidade cristã? Na minha opinião, com certeza. Porque vamos dizer que já houve um dia em que o feminismo foi bom no sentido de conquistar muitos direitos para as mulheres. Foi uma luta que trouxe para nós tantos benefícios, né? Quantas coisas as mulheres alcançaram? Só que com o passar do tempo, as pessoas foram querendo impor algumas coisas, fora do que era até direito, passar sobre o outro, para mostrar algumas coisas que elas pensavam ou não, e que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, com certeza, é, traz uma distorção. Um exemplo, né, a frase muito conhecida das feministas, meu corpo, minhas regras. Isso não cabe à palavra de Deus. Na, na palavra de Deus diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, como que o meu corpo é templo do Espírito Santo e é eu que vou determinar as regras? Isso o Espírito é Santo é Deus, né? Deus habitando em mim, eu vou determinar as regras. E há uma vantagem tão grande, gente, de ser dirigida, guiada pelo Espírito Santo. É. Aí não trata mais de feminismo, mas de fé. É fé, meninas. É fé. Então a gente começa a conduzir a nossa vida de uma forma tão agradável e uma mulher que ela é guiada pelo Espírito Santo e as regras da sua vida passam a ser dele, sabe o que, que acontece? Bons relacionamentos, então você não vai ser maltratada, você não vai ser uma mulher que, criticada ao extremo, mas você vai ser elogiada por causa da presença do Senhor na sua vida. Então há muito mais vantagens em ser virtuosa na presença do Senhor do que lutar por um feminismo que vem, é, vamos dizer assim, distorcendo a palavra de Deus, né? Que muitas mentiras são lançadas aí. Eu não estou aqui dizendo que sou contra todas as pessoas que lutam por seus direitos. Não, nós temos que lutar pelos nossos direitos. Mas vamos lutar baseadas na palavra de Deus, nas regras de Deus, que eu tenho certeza que nós vamos ser muito abençoadas, sem dúvida. E essa liberdade, né, que tanto se busca, direitos iguais, liberdade, né, a liberdade, a gente estava conversando aqui no intervalo, a liberdade, liberdade tem responsabilidade, ela é Sim. embutida a responsabilidade, porque o meu direito só vai até onde começa do outro. Sim. Então, passou se não tem responsabilidade na liberdade, já não é liberdade, é o que? A Helena até falou, libertinagem. <risos> a liberdade ela nos ajuda a nos posicionar, né? a não nos omitir, a não sermos negligentes. Né? A gente precisa dela, dessa liberdade, mas a gente não pode extrapolar essa liberdade. Essa liberdade que nós temos é de é, expressar nossa opinião, a nossa identidade em Cristo, de não sermos coagidos a ficar caladas, né, a esconder aquilo, a, a nossa crença né, em Cristo Jesus. Então, nós temos essa liberdade, assim como o outro tem a, a liberdade para defender a ideologia dele, nós também temos a liberdade para defender a nossa identidade cristã. A nossa fé, <risos> fé, fé. meninas. <risos> e, meninas, para continuar aqui... É, vamos lá. Quais? A gente já sabe, né, já até falamos disso. Vocês duas falaram que essa falta de identidade firmada, né, a reconhecida, nos traz prejuízos. E quais são esses prejuízos? Eu sei que não dá para falar de todos, porque são <risos> muitos, né? Mas os, os mais comuns, né, os mais evidentes. Deixa a nossa psicóloga ah, falar, né? Olha, é, a gente até comentou no intervalo, né? É, sobre essa questão, o prejuízo maior é, é a luta interior. Essa luta interior que a mulher vai ficar, eu fico com a ideologia, fico com a outra, essa busca por essa integridade, muitas vezes leva a pessoa a uma angústia, um sofrimento muito grande. Pode levar a depressão, né? pode levar a, até mesmo a suicídio, né? Assim, os prejuízos é um sofrimento constante uma pessoa que, é, como eu falei há pouquinho né, atrás também, é, deformação no corpo porque põe botox para todo lado, põe, né? É, busca, busca de uma plástica, perfeição perdi, que não exatamente existe. Ela cria uma nova, uma nova pessoa, perde expressão facial e por aí vai. Tudo buscando um, uma, uma, uma identidade, buscando resolver algo que não está resolvido dentro dela. E traz prejuízo. E até mesmo na, na geração posterior, porque aquilo que ela não tem, ela também não vai transmitir. É verdade. Né? Ela não vai passar para a próxima geração. Então... Ela vai ter é, dificuldade nos relacionamentos. A gente vê, assim, muitos casamentos terminando, né? É verdade. É, é. Mulheres e homens também no terceiro, quarto relacionamento. Os filhos, né? Vai virando a, aquela confusão, não sabe quem é pai, quem é padrasto, vai vir, né? O prejuízo na, na sociedade é gigantesco e, e, e vai abrangendo todas as áreas. Então, assim, como você falou, não tem como abarcar tudo, mas uns principais é o que a gente né, relatou aqui essa questão né que né essa falta de identidade os prejuízos que vai causando o que pode levar até o suicídio gente não é raro né não não é raro a gente tem visto tantos né sim aqui né a gente tem visto muito isso acontecer antes era longe né, da era gente longe. né era longe da hoje cada dia mais perto mais próximo da é. gente é na verdade, vezes. parece que essa questão do que a mídia impõe, que é bom e que é ruim, é, acaba incutindo na mente das mulheres quem elas devem ser. Uhum. E não é a realidade que Deus a criou para ser. Não. Elas, é, é, gente, onde, não, na verdade, é onde né, vem é um padrão que não, que ela não existe. existe. Elas criam um estereótipo é. e a mulher tem que se encaixar ali. Né? Aonde ela, aí aonde é onde ela não consegue, que é uma busca incessante. Às vezes nem questão financeira também consegue, não tem, né? E, e essa busca faz com que ela não, não chegue àquele nível, aquele patamar e ela está sempre buscando, sempre buscando e nunca alcança. Né? Imagina você subir, tentar subir o Everest e nunca chegar lá em cima. Entendeu? Você vai ficar frustrado é. e essa frustração traz muito prejuízo. E é uma busca do impossível, porque essa perfeição, seja em qual área da vida que elas busquem, ou esteticamente, ou no financeiro, quando você vai começar a se inspirar naquilo que a mídia te mostra, que as redes sociais te mostram, vamos falar da estética. Aquela perfeição não existe, gente. Aquilo tem filtro, aquilo se afina aqui, aí você vê aquela pele. Aquilo é um filtro, não é assim. Mas a pessoa busca tanto aquilo e ela não vai conseguir, porque aquilo não existe. Que isso vai... Né? Ela não tem identidade, ela não sabe em quem ela está firmada. Que vai trazendo, né? Aí você vê... Uma busca até por, nas redes sociais, né? Posta uma foto, né? Outro dia eu estava vendo um documentário com meu filho em casa, um adolescente postou uma foto, esperou uma hora, teve três likes. Ela deletou aquela foto e postou uma outra, de uma forma que era aceitável nas redes sociais. Com alguns segundos já tinha passado, tipo assim, de 100 likes. Então... Ela, a pessoa posta e já fica naquela ansiedade. Mas essa, ela modificou as fotos. Ela, ela modificou. modificou. É um, é um primeira... documentário na Netflix, Sim. né? É muito ela, ela interessante adaptou, aquele documentário. É pra a gente... que... Eu esqueci o nome, é. ele é muito interessante pra gente... eu tirei... O meu, meu filho que estava assistindo, eu parei um minutinho e parei O dilema exatamente. das redes. Di... Exatamente. Ela ele fez é... o ela... Photoshop, né? Que precisava. Esse dilema fez. das redes mostra muito isso pra gente, que hoje nós somos como marionetes. Na isso mídia. é, e a falta e de É, é porque, porque eles já pegam o seu perfil, vê o que você gosta e já começam a bombardear você com as coisas que vão se encaixar na sua vida. Aí você começa, opa, isso é pra mim. E começa a cair nessas ciladas Sim. da internet, né? Hoje você pode ver que mulheres, eu acompanho muitas mulheres e às vezes ouço as histórias <risos> delas no meu sofá. <risos> e às vezes elas estão todas feridas por dentro. E vai lá no, no Face ou no Instagram e coloca lá assim, é, dia perfeito, sorriso lindo e eu sei que por dentro estão sangrando, hum. mas elas querem mostrar para a sociedade que elas estão bem. E principalmente né? os comentários, né? Elas é. postam para ver os comentários. Elas querem ler aqueles os comentários. Linda, é. maravilhosa. É, Te é como amo. se fosse ali uma fonte para elas se alimentarem, né? De, o, de, é. de, de, do ego, né? Do, do ego. ego. Alimenta seu ego. E desabafam, né? É. Usam as redes sociais para desabafar as redes sociais com quem não deve, é. né? <risos> Porque aqueles comentários ali também não quer dizer que são verdadeiros. Não, não. não. Muita falsidade, <risos> né? Então é. a gente tem que saber que nosso desabafo, todas as nossas tristezas, tem que ser diante do Senhor. Tem uma que música que fala, né? Não é. conte seus maiores... Eu não posso nem louvar, se eu cantar aqui não vai dar certo. <risos> Acho que Leandro Borges, é. não conte seus maiores sonhos para ninguém, pra né? Ninguém. É não de Deus, pra Deus e eu, né? né? É. Verdade, é isso, é Deus e eu. Quando eu estiver triste com alguma coisa, eu acho que eu estou fora de algum padrão que eu gostaria de estar, vamos falar com Deus, vamos pedir Ele pra trazer alegria de novo e renovar nossa mente. Que é o que nós falamos no início, e, renovação da mente em Deus. E Paulo fala sobre isso também, né Helena? Sobre aprender. aprender. Se você não sabe, nada te impede de aprender. A Paulo usa a expressão que ele aprendeu a ter contentamento. Sim, então quer verdade. dizer que ele não tinha. Ele não, não. tinha E ele, ele, vivia num, ele vivia num contexto terrível, Terrible. né? Terrível. E sofreu muito, muito, né? Foi muito pesquisa. Mas a gente está mas contente. contexto. Acho que ele passou, mas mais a metade da vida dele preso. né? Mas e aprendeu as, está contente. as cartas de ensinamento Mesmo? dele, ele estava preso. É. Preso, então, é quase a metade da vida preso. A, a, a sensação que a gente tem, tipo assim, você está preso, você vai ter sofrimento, vai ter depressão, você vai ter so, só choro. Né? E as Mas ele têm... tinha uma identidade. Ele tinha uma, ele identidade. Tinha uma identidade e ele sabia uhum. o seu propósito. Uhum. Então nada ia tirar a alegria dele. Por quê? Porque o que ele fazia era em prol dessa identidade, desse propósito. E ele fala sobre isso, né? Alegrai-vos é. no, no Senhor. Senhor. Não Senhor. Não é, é na isso. circunstância, é. não é, é na... no, Senhor. no que você vive. não é Mesmo que o dia nasça no... amanheça nublado, eu posso estar alegre no Senhor, mesmo que eu esteja... Eu tenho um filho doente, eu posso ter alegria, não importa eu se é a paz e alegria A alegria no é Senhor. no Senhor. Quando a gente encontra a nossa identidade em Cristo, é muito difícil é muito. Ser, ser, ter tristeza. Não é que a gente não vai ter. Isso a gente é vai importante. ter lutas, vamos ter tribulação, mas a gente sabe com quem nós estamos passando. A gente encara diferente. É. Sim a gente encara com uma paz e uma alegria, sabendo quem é que nos sustenta. Quem é que nos sustenta. É. Davi vem falando isso, né? Eu deito e durmo, porque estou com, com Cristo. Com Cristo. Né? Estou, é Deus que me dá o sono, e eu de... tô, tô na luta. O, o Salmo, parece que é Salmo 4. Ele está falando das guerras, das lutas, das perseguições, dos inimigos, mas é, ele fala assim, deitei e dormi, porque o Senhor estava comigo. E toda vez quando é, eu vejo assim, você já falou essa história de Davi? Eu lembrei quando os discípulos estavam no barco e Jesus mandou eles na frente. Depois Jesus estava vindo disse, gente, quem que será? Quem que está que vindo ali? Aí era Jesus caminhando sobre as águas. Esse cara, ele, aí perguntaram, é, é o Senhor, Jesus. É. Aí Pedro, se for o Senhor, então mande que eu vá... Né? Que eu, aí Pedro foi e começou a andar. a andar sobre as águas. Mas aí Pedro começou a afundar. ele clamou, Jesus segurou ele pela mão e falou assim, homem... Pequena é fé. Quando a gente vai raciocinar, Pedro, ele cria em Deus. Sim. Ele precisou de uma restauração de identidade, né? É, não, mas depois. Mas ali, naquela ocasião, lógico que ele acreditava, senão ele não teria nem saído teria do barco. não teria pedido. não teria pedido nem sair do barco. Ele caminhou. Ele acreditava em Jesus? Sim, tanto é que quando ele começou a fundar, quem que pediu para socorrer ele? Sim. Eu acho que ali, Pedro, porque de pequena fé? A, a fé que ele não tinha era nele mesmo. Uhum. E é o que acontece com a gente. A gente perde a fé em nós mesmos. Em quem nós somos? Uhum. Em Cristo. Não, não é porque a gente acredita menos em Deus. É porque eu acho que a gente perde Nesse mesmo. Nesse tempo aí, Pedro estava é. sendo trabalhado, trabalhado. Ainda, né? A identidade a de dele, era, era é, nele. Estava sendo restaurado, né? Né? E aí você começa a bater de... o vento lá, ele fala assim: ah, eu vou afundar. <risos> né? Ele eu deixou não de olhar para Cristo e olhou circunstância. para circunstâncias, circunstância. Aí é onde ele afundou. É onde, afundou, né? é onde afundou. a gente, às vezes, vai oscilar enquanto a gente não reconhecer a nossa identidade em Cristo. Né? Davi, a palavra de Deus diz que, mesmo ele sendo pequeno, ele enfrentou um gigante, porque ele não foi pela força dele. Né? O que a Helena falou. É, não é pela minha força, pelo meu espírito, não é meu corpo, minhas regras, é o Espírito de Deus que habita em nós. Ele enfrentou aquele gigante que falou assim, eu vou porque o Senhor dos Exércitos está comigo. Né? Então, quando a gente está em Cristo, reconhecendo a, a nossa identidade em Cristo, porque nós viemos de, de Deus, então, em Cristo nós podemos todas as coisas. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que você fala, a gente não pode deixar de olhar para Cristo. Cristo. A hora que Pedro deixou de olhar, bateu o vento da circunstância, ele começou a fundar. É, é, é, é, é, é, é, às vezes é um pouco complexo, mas realmente a gente tem que vigiar, né? É, é o tempo todo. E essa, essa é... identidade em Cristo, ela é tão importante, eu, eu me lembro de, na minha vida... É, enquanto eu não conhecia essa questão de identidade, a gente passa por esse processo, e é tão importante. Há, há uns 10 anos para cá, a minha vida se assim, mudou completamente, drasticamente, e é o que a Helena falou sobre a questão do propósito, e a gente começa a florescer e aquilo começa a deslanchar. Até o ponto de eu não, não me reconhecer em Cristo, eu olhar só para as minhas capacidades, só para as minhas dificuldades, só para aquilo que eu achava que era defeito, que era... Né, que eu não sabia fazer, que eu não conseguia fazer. Aí, quando a gente, quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, trabalhar a identidade, a gente busca, tem essa busca. É importante também a gente ter essa busca, sabe? Buscar, conhecer o Senhor, estudar a Bíblia, conhecer Cristo. Qual que é a identidade de Cristo? Com quem é Cristo que eu tenho que me identificar? E Cristo precisa viver em mim. Isso muda. Isso faz com que o foco da gente muda completamente. E umas coisas assim tão pequenas antes que fazia um estardalhaço na vida a gente, a gente passa por, por cima, cima disso. aquilo não te fere mais, não, não te machuca. É, é a visão da gente amplia de uma tal forma que muda completamente. E eu vejo isso assim nitidamente na minha vida. Depois que eu reconheci essa minha identidade, identidade. em Cristo. Você. E isso foi através de uma busca de conhecimento da palavra. Carol, não tem outro caminho. Não existe. O caminho é Estudar a palavra de Deus, conhecer a Cristo. Não tem. Não existe. A partir do momento que você faz isso e tem essa busca, e, e você abre, né? Abre o seu coração, né? Deixa o Espírito Santo trabalhar, o Senhor trabalhar na sua vida. Ah, é muito gostoso. É, é muito. E nós não temos muito mais tempo, mas eu quero, né? Helena, que você faça assim um comentário breve. É na infância, a gente como mãe também, a gente tem que trabalhar já como mulher cristã, já que nós estamos falando para mulheres, na identidade já dos nossos filhos, desde pequeno mas, como desconstruir uma falsa identidade que já foi embutida em nós ali na infância que é, é, é pior ainda, né? Mais difícil, né? É, olha, eu vejo assim eu estou ficando assustada a minha filha vai fazer 12 anos é meninos da idade dela com distúrbio alimentar, se cortando, e coisas daí para piores. E, e muito é essa falta de identidade, né? que é, é quem você é, qual é o seu propósito e o seu destino. Eu acredito muito que há muitas fortalezas na nossa mente. São elas que nos impedem de ver o que é verdadeiro, né? Sim. A gente começa a enxergar de um jeito que todo mundo ensinou, que a mídia ensinou, cultura, família. Então, há uma fortaleza na nossa mente. E ela precisa ser quebrada. Desconstruir é derrubar mesmo. Sim. Derrubar tudo. Falar, não acredito mais em nada do que me falaram, que é ruim. E se o que falaram para mim é baseado na palavra de Deus, eu posso acreditar. Agora, se eu quero desconstruir é o que a peste acabou de falar é construir a minha identidade na Palavra de Deus. Porque se eu conheço a Palavra de Deus, eu vou dar ouvidos à voz de Deus e não à voz de outras pessoas. Não importa se seja nossa mãe, nosso pai, se eu der ouvido à Palavra de Deus e à sua voz, a minha identidade será afirmada e não será levada por qualquer vento. Mas pelo contrário, nós vamos expor nossa identidade, mostrar e ajudar outras mulheres a construir também uma identidade sólida. Porque uma mulher curada, uma mulher sarada... Pura outras também. É romper algumas crenças. Romper crenças que nos limitam. Isso é o, é o principal. São fortalezas São mentais. For É Exatamente. Eu amo aquele hino, é, aquela música do que fala sobre sair da sombra, é, das mentiras. Né? É exatamente uhum. isso. Na nossa mente há umas fortalezas que nos impede, literalmente. E, e quando essas a gente p... fala de fortalezas, né? Que foram embutidas pela sociedade, pela família pelos amigos, são essas fortalezas, né? para E elas claro. não caem com conceitos tradicionais, com busca de livros seculares. Viu, Carol? É pela palavra é. de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que joga essas fortalezas por terra e traz o novo, e traz a verdade, verdade. de quem nós somos. Meninas, nós não temos mais tempo, quero agradecer a participação de vocês, né, eu sei que vocês vão voltar aqui muitas e muitas vezes, é muito bom quando eu vou conversar com vocês, <risos> eu quero agradecer a todos, né, que vocês fiquem com Deus, são essas fortalezas, esses bloqueios, né, mentais que impedem a gente de voar alto, então, renove, como as meninas mesmo disse, renove a sua mente em Cristo Jesus sabendo que vocês são filhas amadas de Deus. Nunca se esqueçam disso. Um grande abraço, um grande beijo e que Deus os abençoe poderosamente. E até o próximo programa.